Salve, salve rapaziada! Seguinte, nesse vídeo eu vou estar tá mostrando como que eu fiz essa alavancagem aí de dois mil reais para reais, tá? É, em basicamente 9 uh, minutos de operações, tá? Essa é a minha primeira entrada. Eu entrei primeiro por esses topinhos aqui do fundo, certo? É, eu vi que aqui era uma zona legal, fora que também era um pullback e também pela esticada de vela, tá? Eu não acredito que viria. É outra vela verde após essa esticada e aí eu entrei com esses 400 reais, certo? Essa aqui foi a nossa primeira entrada, tá? Foi uma entrada bem tranquila, eu entrei vendido, tá? É, e também utilizando a estratégia do gap reverso. Lembra que quando a vela nasce com um gap de alta, depois de uma vela verde você entra comprado? Aqui eu usei um outro critério que é o gap ao contrário. A vela era para ter nascido um pouco mais acima, nasceu um pouco mais abaixo, e eu entrei vendido por... Esse foi um dos motivos também, certo? Foi uma entradinha bem tranquila, bem tranquila mesmo, tá? E aí a gente lucrou, aí é... fez um lucrinho bem legal, tá? Já fomos para 2,340, certo? E agora a nossa segunda entrada é um pouquinho mais aqui à frente, certo? Ó, aqui se vocês observarem... A gente teria uma estratégia do gap que se formou aqui, porém eu não peguei, tá? É, o que eu costumo fazer quando eu tô operando é às vezes ficar me distraindo, mexendo um pouco no celular para não ficar só no gráfico, tá? É lógico, eu tenho meus momentos que eu foco 100% para conseguir também é, filtrar melhor as entradas, saber o momento certo de entrar, mas eu também às vezes dou uma parada e mexo no celular. E olha como daria bonsaço aqui essa estratégia do gap, hein? Certo? Então é o que eu falo, tá? Tempo de tela, feeling de mercado vai fazer com que você ganhe grana. Aqui a gente também teve outro gap, aqui outro gap, aqui outro gap, aqui outro gap, tá? Aqui a gente teve um gap de alta, aqui um gap de alta, beleza? Então é basicamente isso, tá? Eu não, acabei não pegando essa entrada e a nossa segunda entrada foi aqui, tá? E Lucas, por que, que você deu uma compra sendo que nem deu gap nem nada? Simples, rapaziada. Eu utilizei a minha estratégia Fenômeno Biase. tá? Ah, Lucas, e como funciona Fenômeno Biasi? é Vocês receberam o curso é, da Ike Option, o curso Fenômeno Biase de graça, tá? Lá tem uma aula onde eu explico certinho a estratégia Fenômeno Biase, como ela funciona, quais os critérios de entrada, e aqui foi se formou a estratégia Fenômeno Biase da duplicação de vela, tá? A estratégia Biase explicando por cima é acreditar na duplicação de vela. Se você observar, sempre se formam duas velas da mesma cor, formou uma verde, formou a segunda, formou uma verde, formou a segunda. Aqui seria um loss, aqui um gain, aqui um loss, aqui um gain, aqui um loss, gain, loss, gain, loss, loss, gain, gain, tá? E aí eu geralmente espero a estratégia funcionar uma vez para que eu entre na segunda vez, tá? Então, acreditando também nessa tendência de alta, porque o mercado não veio dessa queda, ele vai querer recuperar essa queda, Tá? E aí ele começou a formar essa tendência de alta, eu entrei na estratégia Fenômeno bias bem no nascimento da vela mesmo, tá? é... foi uma ordem até que tranquila, tá? e aí foi onde a gente fez essa nossa segunda entrada, com um valorzinho é... fazendo um soros, tá? que era a entrada passada mais o lucro. Ou seja, na primeira entrada a gente entrou com 400 reais, ganhamos 340 e aí eu já deixei preparado é, o meu Soros, que seria com 740, tá? É, ganhamos aqui, tá? Estratégia Fenômeno Biase, bem, bem, bem tranquila, tá? Deu um gain muito, muito de boa. E foi assim que a gente fez é, mais de 900 reais em basicamente 9 é, minutinhos de operações, tá? Então isso daqui é para mostrar, rapaziada, com conhecimento, com tempo de tela certo, você vai fazer grana tá bom? Então esse foi um videozinho bem rapidinho explicando o motivo dessas minhas duas entradas, mostrando que não tem segredo e mostrando que, mano, eu realmente uso o que eu passo pra vocês, tá? Tem muito trader por aí que, mano, passa a estratégia a, a estratégia B e na hora que ele tá operando ele não usa nenhuma nem outra, tá? Então isso daqui é pra provar pra vocês que, mano, eu mostro a estratégia que eu uso, eu uso as estratégias que eu mostro, tá? E, bom, esse foi um videozinho é, usando... As duas estratégias, tá? Uma das minhas duas estratégias, e a gente construiu esse lucrinho aí de 970 reais em poucos minutinhos, certo?